eu vou alcançar 11 mil troféus e com skin nova Ao vivo no Facebook onde eu tô distribuindo skins A skin do Dynalike né? e também do Bo Robô. Você quer ganhar? Se liga só! Clica aí no link aqui embaixo na descrição O link do Facebook vem pra cá porque tá rolando uma live maluca e aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e, galera, é o seguinte, já estou aqui na minha conta principal pra pegar 11 mil troféus, faltam 3 troféus, só 3, 3 troféus, isso mesmo, tô aqui com meu amigo Rebola, e aí, Rebola, beleza? Salve, salve, Brunão, tranquilidade, meu parceiro! É nóis, moleque, ó, quem não sabe, o Rebola tem canal no YouTube também, o link dele tá aqui embaixo na descrição... Clica aí no link dele, do, do vídeo dele aqui embaixo na descrição, vai lá no vídeo e comenta a hashtag carequinha, que ele vai saber que você veio daqui da live, daqui do vídeo que a gente tá postando no YouTube, e vai dar um coraçãozinho pra você, e aí quem sabe a gente não sorteia um gift card lá também, hein? Aqui, ó, eu tô sorteando na live também, dando skins, o Rebola também faz isso daí lá, né Rebola? Com certeza, Bruno, sempre que dá a gente tá soltando um giftzinho lá no canal, só colar, galera! É isso, bom, bora lá então A meta desse vídeo aqui é simples Pegar 11 mil troféus 11 mil troféus, bater aqui a meta E ganhar aqui 300 de ouro Que é o próximo nível E aí a gente vai em busca depois dos 12, né Rebola? Rebola já tá com mais, Rebola tá com 12? Tô quase batendo 13 12, 655, tá bem, hein? É, bom, nóis Bora lá então tentar pegar esses 11 aí, Rebola A gente tá jogando aqui ao vivo E tá dando bom, né? Tá dando ótimo Esse mapa aí pro Dyna, Brawl do Bro é excelente Então aproveita Ainda mais com essa skin doida aqui do... Do Piu Piu que tá dirigindo o Dynamite ali, assim. O tá, tá excelente, é, né? Doido, não, não moleque. Tem como, não, não tem como ganhar, né, Bruno, com essa skin maneira. É verdade. Bom, bora lá, vamos parar de conversar e vamos pro jogo! Muito. Mano, mano, esse. Esse urgente tá vai quebrar, hein? né? Ai, caraca. Eu não consegui Ai, soltar a Ai, mano, ele soltou a ult. Eu não consegui soltar a ult. Não deu, não deu. Eu ainda ganhei um, um, um pontinho aqui, uma estrela. Eu não ganhei nenhum. Um, um, um troféu. Bom, bora lá, mais uma então Essa aqui Só nem valeu, acabou nem valendo <risos> Bora lá, ó, a galera tá mandando estrela ali, ó William Souza, valeu William Ó galera, pra quem não tá sabendo, tá rolando doação de skins aqui do do Nossa, agora saímos no lugar bom, hein Do... Os novos, as novas skins, né Do Dina, Dina máquina e do Bo Robô A galera tá comentando pesado com a hashtag pra ganhar aqui, ó Que isso, mano Meu Deus, saímos num lugar melhor agora, hein Agora sim. Acho que lá em cima deve ter outra. Agora já começa bem, né? Pelo menos. Vamos lá. Não, agora é GG grandão. Agora GG, é GG. Tem, mas vamos pro meio. Partiu o meio. Olha lá. Ah, morreu, morreu, morreu, morreu. Nossa! Ai, ai, da ai, ganha, ai. ai, ai dava pra ficar forte, hein? Dava. Dava pra ter ficado forte. Se pegasse ali... Será que dá pra pegar ali? Aqui, Bruno. Aqui. Ai, ai, não, pegar duas aqui no ser. meio. Peguei duas. Ai, nasceu! Nossa, tô vazando. Vem pro meu lado. Boa, consegui. Vim, vem, vem, vem. vem. só aqui. Soltei meus punhos na mão ali. Já... Aí, taca no meio. Reche de bomba no meio aí, ó. Nossa. Filha da mãe. O Boa tá, Bo no tá aí no meio. Cuidado aí. Ah, agora então vai meu urso então. Quero ver se você... Nossa, eu você viu o voo do, do, do doidão lá? Aqui, Bruno. Tá cercado, pegar, tá cercado. Vou pegar, vou pegar. Ataca, ataca, ataca. Ah, eu, eu taquei lá pensando que ele ia pra eu lá. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, não morri vai por não, causa dos não. power que eu peguei. tirou é. eu ia morrer. Vem, cura! olha ele tá aqui, ó. Nossa, quase matei! É louco, Agora é <risos> GG grandão. Mais peguei mais dois, mano. Cadê o cara, cadê o cara? Acho aqui. que eles estão ali em cima. Não? Só aqui, eu um. falei. Nossa, que isso! Fareja, Faleos. urso! Vai atrás dele. Vai flarejar, urso! Pega Olá. ele, urso! Pega! Pega. Pega urso. Pega urso. urso. Não, não se mata não. Não se mata não. Pega urso. O parceiro dele Uou! vai nascer. Vai nascer lá, é. filha da. Não, não Nasce nasceu. É. <risos> vamos, rebola. Você é doido. Ganhamos, mano. A primeira já foi. Acho que batemos 11 mil troféus, mano. Vamos ver, vamos ver, rebola. Meu Deus. Vamos lá, momentos de tensão. 11 mil troféus e sete, 11 mil e sete, rebola, conseguimos! Certo? Rica da balada. Aí sim, ó, na máquina ali, máquina acabou dando sorte pra mim, ó. Meu Deus, olha que doideira, mano, esse daí tá animal. e que doideira, eu queria, eu queria outra Star Power dele, rebola. A do, do, nossa, aquela nossa, lá dá tá dano pesadíssimo na última. Mais, é absurdo, é absurdo. É absurda. Bom, é isso, Rebola. Muito obrigado aí pela ajuda. Pegamos 11 mil. Vamos continuar Tamo com a live, sempre, né? galera. Valeu aí. Cola na live. Cola no canal do Brunão. Cola no meu live. canal. Cola em tudo quanto é lugar pra vocês não perderem gift, skin, nada. Só cola. É isso. Vou resgatar aqui ó, o prêmio. Aqui, ó. 300 de ouro pra gente. Tô com ouro pra caramba, mas o que importa é mais o nível mesmo lá. Chegar em 11k, né? Bom, é o seguinte. Você que tá aí... Tem aí embaixo o link da live, pra você poder ir no canal de lives lá no Facebook. Todas as lives são lá. Eu e o Rebola joga todas as vezes juntos lá, faz uma zoeira danada. E claro, o segundo link aqui, ó logo abaixo, o canal do Rebola. Pra você poder ir lá e comentar, hashtag carequinha, ganhar coração e quem sabe um gift card. Beleza, Rebola? É nóis, Brunão. Tamo junto. É nóis, molecada. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Tamo junto, rapaziada. Agora eu vou voltar pro Facebook pra sortear uma skin do bo robô Pra galera que tá na live. Então...